Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba, laka tumba lacatumba tá, laka tumba lacatumba tá. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras saem pelas ruas tumba lacatumba lacatumba tá, tumba lacatumba Quando o relógio bate as três, todas as caveiras saem na três, tumba lacatumba lacatumba tá. Tubaracatu, tubaracatu, batá. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram retrato. Tubaracatu, tubaracatu, batá. Tubaracatu, tubaracatu, batá. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras aperta o cinto. Tubaracatu, tubaracatu, batá. Tubaracatu, tubaracatu, batá. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras imitam japonês. Tu baracatumba, baracatumba, ta. Tu baracatumba, baracatumba, Quando o relógio bate as 7, todas as caveiras mascam chiclete. Tu baracatumba, baracatumba, ta. Quando o relógio bate as 7, todas as caveiras comem biscoito. Tu baracatumba, baracatumba, ta. Tu Quando o relógio bate as 9, todas as caveiras rapidinho, rapidinho se movem Tubaraca tubaraca tumbata Tubaraca tubaraca tumbata Quando o relógio 콕, bate as todas, todas as caveiras roomra, pastéis. Tome pastéis Tubaraca tubaraca tumbata Quando o relógio bate as Todas as caveiras pegam bronze Tumba tá. tá. E quando o relógio bate às 12 horas, todas as caveiras vão-se embora. Tumba aracatumba, aracatumba, tá. Tumba tum tá.